Olá, bem-vindo ao canal Cosmos Espiritual, o canal da família voltado totalmente ao Espiritismo. Chico Xavier teria acertado ao fazer as previsões sobre o futuro do mundo e do Brasil? Sobre a terceira guerra mundial também? Estaremos então nos aproximando desse período turbulento no mundo? Veja hoje, como a incrível profecia de Chico, está realmente se cumprindo. Eu te convido, a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aí abaixo o seu gostei. E você deve já conhecer a famosa profecia de Chico Xavier, não é? Feita então no programa Pinga Fogo. Mas, vamos aqui direto aos fatos. Que mostram que a profecia, realmente sim, está se cumprindo. Ele disse então na época, que se não houvesse uma terceira guerra mundial no planeta em 50 anos, detalhe, data essa que se encerrou já, então grandes maravilhas científicas, grandes proezas tecnológicas iriam vir a nós na Terra. Mas o que quer dizer Chico Xavier exatamente com isso? Em outras palavras, ele se referia que a Terra passaria de um mundo de expiações e provas para entrar em um mundo de regeneração espiritual. Mas, como todos os fatos políticos no mundo ocorrem muito rapidamente, e guerras e tambores de guerra, e guerra realmente com risco global, confronto Ucrânia e Rússia, poderia ainda haver uma terceira guerra mundial? E se houvesse? E bem, quanto a isso, não há uma evidência concreta, uma profecia concreta. Porém, muitos médiums famosíssimos espíritas, todos concordam que, se houver uma tentativa de uma Terceira Guerra Mundial, e se de fato ela for global, fato esse que parece estar se encaminhando para isto, então a Federação Galáctica de Jesus iria agir, eles iriam intervir na Terra. E isso eu recebi de fonte direta de um médium, hein? Ou seja, uma invasão alienígena, pois em pequenas guerras e conflitos eles não intervêm, é claro. Mas outra coisa seria uma guerra nuclear que fosse global, que não só colocaria um fim às metas de evolução da Terra, mas que também o poder nuclear, de fato, afetaria muito outros orbes vizinhos, tipo, por exemplo, aquele vizinho barulhento. Ou seja, pelas regras, não haveria então uma terceira guerra mundial nuclear, e se houvesse, ela seria impedida. Mas de acordo com sites espíritas, e que muito se fala na web, sim precisaria ainda assim haver uma semeadura, algum tipo de evento infeliz global, na qual iria separar as almas de cada um, de acordo com seu merecimento, já que num mundo futuro na terra, pertenceria apenas as pessoas de coração manso, não haveria espaço então para almas perversas na terra do futuro. E sim, a Bíblia cita isso e tem ligação direta com o assunto. Como você vê, profecias e religiões diferentes previram o mesmo acontecimento para o período de agora. Mas por que será que esta guerra sim, especificamente, precisaria e muito ser impedida? Bem, para começar, que os efeitos da radiação numa eventual guerra nuclear são vários. Eles são tão perigosos, mas tão perigosos que segundo fonte oficial espírita, os efeitos seriam sentidos também em mundos vizinhos à Terra. E isso, é claro, perturbaria bastante os vizinhos, não é mesmo? Segundo, que como diz a teoria do Espiritismo, a energia nuclear, numa eventual explosão, quando atinge um ser humano, ele é tão forte, mas tão forte, que faz a sua alma regredir várias e várias escalas na evolução. Já pensou? terceiro motivo que a Terra ficaria arrasada e seria então impossível cumprir a sua meta de um mundo de regeneração. E o quarto motivo é que seria uma grande injustiça que milhares de pessoas no mundo inocentes iriam morrer por decisões de uma elite global minúscula. Bem, agora podemos ficar talvez um pouco mais tranquilos, não é mesmo? Mas, porém, não quer dizer de modo algum que esses períodos finais desta era, na Terra, serão fáceis, muito pelo contrário, talvez haja muita provação final para nós, mas, porém, ao meu ver, na minha opinião, seria quase que um privilégio, ou um grande privilégio, nascer nesse período, pois é de fato uma das épocas mais importantes da história da humanidade, não é mesmo? Mas, se vai haver uma intervenção alienígena, como seria ela? Como nós reagiríamos? Será que eles ou nós seríamos hostis? Bem, eles é pouco provável, não é? Mais fácil nós sermos hostis aos invasores, entre aspas. Mas no caso da humanidade pirar, ficar em loucura e êxtase com a presença alienígena. Bem, nesse caso, nada teriam eles a perder. Pois eles sabem que nesse caso, será melhor que a humanidade enlouquecesse com a presença alienígena do que experimentasse o gosto de uma terrível e amarga guerra nuclear, não é verdade? E você, qual a sua opinião? Te convido a comentar aí abaixo a sua opinião do vídeo, também se inscrever no canal e ativar o sininho e se gostou, por favor, compartilhe o vídeo. Eu sou o Rodrigo, obrigado por assistir e até a próxima!